Jump <risos> E aí, gente? Beleza? Aqui é o Doni. Eu tô jogando aqui, gravando no celular Um bacon Tô gravando no celular, mano E é isso, mano Opa, oi Tudo bem? E aí? Oxe, um bacon Foi esse bacon aqui, mano? Oh, parece eu, né? Ah, é porque eu sou um bacon, né? É um bacon também <risos> Bora lá, bora lá Vou Comprar o um isqueiro aqui, mano, e... Eu vou apertar esse aqui que eu gosto. Mano. Eu vou esperar alguém pegar a chave. Pô, já perdi muitas vezes aqui. Eu vou na frente, mano. Eu vou olhar nem gaveta que eu tenho uma luz já, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu vou peitar todo mundo aqui. Vamos, segunda ou terceira porta, sei lá, mano. Vamos para a quadra porta tem nada aqui, mano. Ai. Oh. Tá safe, tá safe. Mano, olha isso, mano. Ó, <risos> oh, eu passei direto mesmo. Meu Deus. Espero que as luzes não pisquem, né? Ai, meu Deus, piscou. Lá vem, lá vem. Não, agora tá Eu, morrendo, eu acho. Deixa eu ver. Consegui. Ah. seguir, 12, doze. Vamos lá. Não, aqui não tá aqui. Oh, não. Oh. <risos> o cara morreu, mano. O baconzito morreu. Vamos ver se nós achamos aqui, mano. Pior que eu sou lerdão, não acho nunca. Mano, cadê essa alavanca, velho? Você achou aí, menina? Mano. Ah, o lerdão demais, mano. Pera aí. Ah, vamos lá, vamos lá. Ela achou, ela Sem olhar, sem olhar, meu Deus. Oh. É muito o controle, mano. Seguimos. Só tem eu e ela, eu acho, mano. Acho que só tem eu e ela vivo. Se você, tipo... Você que tá assistindo, me adicione aí, mano. que a gente joga. É, eu tô precisando de alguém pra jogar, né? Ou oh, de uma galera, né? É, vamos lá. É... Pera aí. Pra cá. Sim. Oh, deixa me deixe pra trás não, hein, menina. <risos> Dinheiro ou dinheiro, vamos seguindo. Hum, peraí pra cá. Hum... hum, hum, hum, hum, hum, hum. <risos> oh shit! Entra, entra, entra! Meu Deus, lá vem o. É uma boost, será ou o rush, mano? Mano, é o rush. É o rush. Tá Tá tudo escuro, meu Deus. Que é isso, meu pai? Seguimos, seguimos. Ah, ah eu gosto dessa sala, mano. Tem muita coisa. Vamos olhar. Oh, espera aí, pô. Vamos, tá escuro. Bora. Sende esse cigueira aí, mano. Esse isqueira aí. Não, aí não. Pra. Aqui. No duto. Amongos. Us. Amongos. Us. Amongos. Us. <risos> Pera aí. Mano, não tô vendo nada. Pera aí. Eu tô perdido já. Me. Me... Ah, minha esfera! Tô morrendo! Vamos, vamos. Deixa eu ver se tem life aqui. Nunca tem life, né? Pílulas. Eita! É o boss? É o boss? Ou... Acho que não, né? Tá muito cedo. Hum. Procurar a chave, né? Deixa eu ver se tá aqui. Pera, pera, pera, pera. Tá não. Hum. Opa. Cadê a mina, hein, velho? Será tá, que ela tá atrás aqui? Oh! Não! não. Uh, F Meu Deus, mano. Como assim? Eu já dei de cara com o bicho lá. <risos> Opa, me adicionou. Ó.